Para estarmos na presença do Senhor, o Senhor não nos invada à força. Por isso diz o texto: Achegai-vos a Deus e Deus se a vós. Ou seja, não podemos estar esquecidos nem um segundo da presença do Senhor. Isso é difícil na nossa vida, no nosso dia a dia. Mas eu desenvolvi um pequeno de método ingênuo, perfeito, que funciona. Considerar que estamos cheios do Espírito Santo do Senhor. E eu olho para a esquerda, o senhor está a olhar, eu olho para a direita, o senhor está a olhar, eu olho para a câmara o senhor está a olhar para a câmera. Eu agarro qualquer coisa para trabalhar, o senhor está a trabalhar comigo. Eu dou um passo, o senhor dá um passo, eu parei, o senhor parou. Isto, manter isto durante toda a nossa vida, isto é tremendo, tem que experimentar. Falado assim parece até uma brincadeira. Não, experimentem, estejam duas, três, quatro horas assim e vão ver uma diferença arrepiante na vossa vida. porque Porque o senhor enche profundamente. Não estamos esquecidos... É inacreditável. É o amar a Deus sobre todas as coisas. É, é um segredo misterioso. É um mistério profundo.